Não é parecido com o Jujuba. É. Se não, no físico. Eu vou te contar a história do Jujuba. Sai, ah. Era um simples cachorro. Um cachorro de rua. Uma. Um cachorro. Idealista Os soldados de um quartel adotaram Jujuba ficou sendo o mascote do batalhão Mas o Jujuba era amigo Dos seus companheiros de rua A hora da boia parecia trazendo um dois três quatro em pouco tempo a cachorrada e magra suja miserável enchia o pátio do guardel. Um dia uma jô deu um Soldados só puseram a saída do mascote Tomaram jujupa nos braços Espingadearam os outros cachorros é, rrr, rrr, ah. A cachorrada vadia voltou para a rua Quando Júpiter se viu solto, recusou-se a gozar o privilégio, que queria lhe dar. Foi com os outros, foi com os outros, demagogia! Vou, que não, nunca mais voltou pro quartel. Morreu batido, esfomeando, como os outros. Solidário com a sua classe, solidário com a sua fome. Eriqueou um monumento ao Jujuba no pátio do quartel. Uh! Compreenderam uh! que não trai, que não trai, que não trai. Eram seus irmãos, os soldados também da mesma classe do Jujuba um dia também deixarão atropeladamente os quartéis será a revolução social <risos> os que dormem as das portas se levantarão E virão até aqui procurar os horários abelados E onde encontrar? Você! E onde encontrar? Você!